Eles falam que eu nunca baixo a guarda Mas isso não é verdade, eu sei bem Durante a minha infância eu jamais me questionava Se falar merda eu te mato, não preciso de ninguém Certa vez a minha irmã foi atacada Como forma de vingança por lixos que eu derrotei Desde então eu nunca baixei a guarda Pois eu prometi isso pra você Não preciso da explicação de tudo aquilo que eu faço Eu matei ele pois já teve qual seria o resultado ele até Vocês. lhe se pensar que vão poder fugir Tem que vencer a mama Sim. se persistir E pra vencer a mama terá que passar por mim Agora você entende o que acabou de fazer Destruiu sua única rota de fuga, me diz pra quem Até admiro essa sua convicção Então essa é a determinação de um capitão porque de der diz que lute Eu salgo do seu inimigo Eu não tô preso com você, você que tá preso comigo Você sei qual é seu futuro, já chega de enrolação. vou te mostrar porque minha recompensa vale o bem? Cata, cata, cata, curi O final posso ver Como morro que te ilufir Eu sei que eu vou vencer Ainda dá muita parte. Vou te mostrar eu Nunca fui derrotado. Nunca foi encostado Minhas costas no chão tenho Eu tenho tanta certeza eu Que até aposta um bilhão Eu admito que você é perigoso Mas nossos níveis Nos engordei um pouco e você faz, eu faço melhor Mugiwara vai ser daqui pra pior Você é mais fraco, menos ágil Previsível, deprimente Essa talento que futuro está sempre na minha frente Sostas nunca encostaram no chão e sabe por quê? Esse tipo de desonrar minha família nunca vai ter Reia a batalha apenas nossa deixa minha irmã de fora Escolha só perna, no seu braço que eu devo arrancar agora Como escutarem, cê não se mete. Volto pra briga no fim, cê passou no teste. Por mais que seja mais relógio do meu haki, eu me recuso perder. Sou o cara mais relógio do que o futuro que eu vejo Basta eu também superá-lo pra me manter em primeiro Isso não é pela mama, isso é por mim Porque eu acho que eu nunca me diverti tanto assim Já sem força ou equilíbrio eu me mantenho de pé Ainda penso em vencer a mama como você tem tanta fé Quer ser o rei dos sai saiba-se eu te espero Você pode ver o um futuro que eu ainda não enxergo